Eu não tenho, eu, eu não tenho, ó Aqui, ó Isso aqui é uma pessoa sem Viu? Viu? Não, agora é cena oh, Não tem, pô, não tem Cara, isso aqui não é calvo Se tiver um, é redemoinho Não é calvo Isso aqui não é calvo, pô Ó, vamos ver hoje em dia Ele Ó, joga. ó aqui, ó Cresceu o cabelo Quanto mais tempo passa, mais cresce o cabelo em mim Olha isso aqui, tá ligado? Ó, eu puxo, eu puxo aqui, ó Puxo aqui, ó Pra mostrar que não tem nada, eu puxo tem nada não nada, pai. Vai mostrar o peitinho pra mim! Olaf baniu Fiora. Certo, certo. Vai é Olaf top. é bom contra o Olaf top. Quer chamar no dedo? Vamos chamar no dedinho. Imagine se eu tivesse uma arma de verdade. <risos> <risos> Quase vou Vou três campos bots se der. Não morram. Ih, limpo, voz alta. Não vou tankar não, dog. Você que tanque. Cara, eu tô contra a Beta32. É o Beta1? A 1. filha da Xuxa se chama Xaxa. Ela se chama tem uma chacha. casa com chão sujo. Mas a Sasha fez. Da da fez xixi no chão da sala. Toma <risos> ele, pai. tenta aí, vai pai a filha da Xuxa se chama Xaxe, a filha da Xuxa tem uma casa que fez xixi no chão da sala bem tranquilo, não vou falar isso cara, eu vou ruxar o Ruptor? não, vou ruxar a espada do rei eu vou perder essa, mais, vou perder dançando, dançando e meu time é ruim vou ruxar a espada do rei dei, pois não sei o outro <risos> só esperar o Wave e crashar, bem tranquilo ele gastou o Ghost, né? promiscuous care. whatever you are I'm all alone, and it's you that I want Promiscuous boy, you already know what I'm my what you waiting for Promiscuous girl, you're teasing me And I got what you need Promiscuous boy, your heart's the park Are red, blue. Aqui é o Pizza, vem com pijolinha. Vem com piso vem, vem com piso. Whatever you are, I'm all alone. It's okay, it's alright. É o Pizzas, vem com o Pijolo. O Hanger vai puxar, vai ficar fortinho. O Drake é nosso e eu vou ficar fortinho. O Hanger pegou a kill e pegou o farm inteiro. Um aliado foi eliminado. O Hanger top? É, eu tô morto. Ele upou pro 6 no Minion. O cara upou no último Minion, né, Dog? Mata esse. ferido. não tem TP não. Vem com o Peja, vem com o Peijolão. Pô, mano, tô jogando mal. Eu gastei Ignite nessa merda ainda. Esse jogo aqui vai ter que ser o seguinte. Essa bota e Ruptur, mano. Pô, a última vez que eu morri pra ele eu gastei Flash e agora eu gastei Ignite. Pra morrer. O cara só tá mais forte que eu agora. Sendo que eu tava muito mais forte. Eu sou um animal, né? pequeno porte ainda. Pô, aí deu merda. Oh, every time I close my eyes. Tinha um hangar ali e você foi. Soladinho, irmão. Fica tranquilinho que aqui, aqui é o um beijacão. I wanna be... Forbes, magazine... Carrego vocês, seus estranholas Aham, uhum, aham uhum. Aham, uhum, aham uhum. Aham, uhum, aham uhum.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 Depende, cara, pra não ver um pula que cai aí, só sai, rapaziada. Pô, mano. Porque... Cara, um trouxa trola, o imbecil vai lá e se mata. É isso que tá acontecendo no top, mano. Aí nós dois estamos ficando fortes, tá ligado? Pra ver quem carrega mais. É, é o trouxa trola fazendo isso aqui e o imbecil se mata, dando dive aqui. É legal isso. Aí, 572, a gente tá comendo frag. É. Eu tinha assim. First match. You'll never fall in love. Dez horas. Acabei de gritar. A partir de agora é só a gameplay quietinha de sempre do Pijas de Noite depois das 10, tá bom? Tá bom. I should go B. I am out of mana. I need to watch for. Salve Pijas. shield. Eu, eu aqui novamente renovando o sub queria lhe desejar tudo de bom. Oh, Tamo thank junto you. por tudo nós é nós. Poderia you. me mandar um salve dizendo Salve Marcos Pijas aqui forever Tamo junto. Salve Marcos Pijas aqui forever Tamo junto, paizão. Yes, Michael Jackson is very good artist. I probably will hear his song, uh, já já now now. Now já, já já now now. you are dead why because it's vicious what the fuck how am i severe digitating a lot oh look look out for ash ult. if ash Uchi, i flash away you know i need to take the tower <laughs> it's just easy uh let's go drake i will do this i am be jolinhas olaf olaf <laughs> Uh, get out of the motorcycle. Why? Because you just want the motorcycle. Double kill. I flash? If I flash, I triple. Yeah, yeah. It's business. Ah, how are they dying? How is it possible? Just play safe, man. I will still rack. E eu posso ir direitinho, direitinho, direitinho Nós ganhamos 5v5, por que ganhamos? Porque é Pijas Com Pijas nós sempre ganhamos Sim Minha Steraki, Jijan... Minha Steraki, eu tenho Steraki Where is now? Oh, now One minion isn't... Is not enough. Can we end? We probably cannot, but we should try. I think it's in and then we still there, top side jungle. This blue is mine, get out. Oh yeah. I will get top one of Brazil and then I will... Whoop whoop I need to be careful about Ash ultimate. Yes, my K is very good. I'm very smart. Oh my god! Oh my god! Boy. Legendary! Oh, this hangar don't die, porra! Very nice. I will go back and then terminate my items because I want to be full build. Oh, I can't. tô com tanta dor na perna que meu saco tá doendo aí. Eles botam Fenice? Tava na perna se assim, radiou, mano. Cara, alguém 15 PDL isso aqui. Que é uma brincadeira, 15 PDL, dog. Keep standing but decay post. Trailer love from my summer no my days long. I'm talking tick tick in my back close. Ask a question, all my friends are fake. Wow. Double no triple shit you tapping left. You should do it nine a final double shift. If you don't shut up. Well, he's not my friend.